Uma das coisas mais difíceis de todos nós, seres humanos, é manter, criar e desenvolver um hábito conscientemente. A maioria de nós temos mais hábitos negativos do que positivos. Não é à toa que tem muito mais pessoas fracassadas, preguiçosas e que procrastinam do que simplesmente pessoas que são persistentes, confiantes e que alcançam algum ou talvez alguma coisa que elas necessitam, sonham a vida toda, mas não conseguem realizar. E por que isso acontece? Às vezes o motivo pode estar numa simples mudança de hábito.